O nome do senhor é? José Aparecido Duarte. José Aparecido Duarte. Duarte. Natural de onde, José? Cristais. De Cristais? Hum. Mas é, você nasceu um monte ali. Uma fazenda ali. Nem lembro mais que fazenda é essa. Está no meio dos feijão, nas batatas doces. Pode <risos> dizer, né? É. Ô, seu José, quem são os irmãos do senhor? Tem o João, os outros já morreram. Dois já morreram, Natalino, Norarginho, já morreram. E os outros? Tô então, tem irmã, né? Tem Ana, tem Maria das Graças, tem Maria de Luz. E quem é que mora em Cristais? Ninguém. Meu pai morava em fazenda por lá, né? Morou nessas fazendas tudo aqui, ó. Morou em 20 fazendas. Como que chamava o pai do senhor? Pedro Francisco Duarte. Pedro Francisco Duarte. É. E a mãe? Mariana Inácia da Silva. Ah, o pai do senhor veio de onde? Pra, pra Ventania, que... antiga Ventania. Hoje, é, hoje é, acho que é Capinópolis. Né? Alpinópolis. Oh, Alpinópolis. É. é. E o senhor já foi lá em Alpinópolis? Não. Nunca, nunca fui, nem sei o que é. Ainda passa perto de onde desvia para ir para o Samurá. É um lugar bonito. É. O senhor... montanha é mais gostoso? O senhor, o senhor conheceu o avô? Não. Nem por parte de pai, Sim, nem? Enquanto eu, meu pai casou, acho que já tinha morrido. E a mãe do senhor? Oi. Ó oh, pescador. O senhor conheceu o pai da mãe do senhor? Não, só a mãe. Como que ela chamava? É. A linda, não sei o que lá, mas isso tempo perto. De tu, tu, tu. O senhor chegou em Franca com que idade? Aqui para fazer mesmo nós chegamos aqui, já tinha 20 anos. O resto nós estávamos morando em fazenda. A última fazenda que eu não morri foi no Paraguai. Para lá de Pedro Juan Cavaleiro. Pedro Juan Cavaleiro já é dentro do Paraguai, para lá de Ponta Porá. O senhor ficou quanto tempo lá? Três anos. Três anos. Aí o pai do senhor foi para aquela região... Nós foi tudo junto em família. Depois eu por meio mulher, né? Já foi separando, meu irmão amou também, se foi separando. Aí depois veio, fundou aí na cidade e foi até morrer. O velho. Velha velho os dois irmãos. A franga do imperador. É. A cidade nossa aqui é uma cidade boa, né, senhor? Aí eu gosto aqui. Se eu... for me sair daqui, eu saio sentido. Mas o senhor pode ficar aqui também? É, ué. É. O senhor já deve ter alguma, algum, algum, algum lote lá reservado? Tenho. Hum. Esses dias eu enterrei um menino meu, de 49 anos, mexia com droga. Ele estava em, em passos. Aí dizia que sou o Davi, tinha saído de recuperação, fazia uns dois meses. Entrou nas drogas outra vez. Aí ele deu de peito com um caminhão lá, pensando que ele empurrou o caminhão para trás, o caminhão empurrou ele. Matou ele. Coitado, hein? Gastei quase oito mil, ter. Para fazer o... O velório dele. Lá em... Foi não, sempre... Foi aqui. Eu não tive coveno. E o senhor tem quantos filhos? Era sete, agora é seis. O nome deles? O que morreu? É. é... Zé Roberto Duarte. E os outros filhos? O outro é... É Maurílio Henrique Duarte, é pastor lá em Espírito Santo, mil quilômetros, mais de mil quilômetros. Estava tá lá no Passo Fundo esses dias, agora acho que está na Grande Vitória outra vez. Como que chama mesmo o nome dele? Maurílio Henrique Duarte. Ele estava nessa igreja aqui com um ano aí. Na Universal? É. Não. Depois daqui foi para Paulina, e de Paulina levaram para lá. E lá está mudando cidade, cidade, já mudou, acho que três cidades lá. Levando a palavra. Hã? Levando a palavra. É. E o, os outros. O filho. mais novo é Leandro Fernandes Duarte. É polícia, está em São Paulo. Tá em São Paulo hoje. Hoje eu estava aqui. Trabalho lá. O, o outro mais velho que ele tem 30 anos, é o Ney Fernandes Duarte. Ele. É Pastor também, Você... da Assembleia, da, da aonde que é pastor? Ele pastora lá no, naquela coisa que me chama, na... mas a maioria vai na, na igreja aqui do do 3 e lá na. Copacabana. Copacabana. Não é bem na Copacabana a igreja. A igreja é no Bom Sucesso. Ali perto. E é o bom. outro filho? A outra, a outra é filha. O Becachão. É a mais velha é Adriana. E a, a segunda é Eliana. E a terceira é a mais novinha, a hum. Sônia. A Sônia. O, a o... Sônia é a mais bem dela. É. O marido dela é deputado federal. Lá no. no, no... Em, Brasília. em Brasília. Em Brasília. É. Ô Sô Zé, tá começando a chover. É, esse problema do, do senhor com esse, esse negócio aqui de bar de chuva, será que não atrapalha, não? Melhor ainda. É cura mais? Cura mais. É. Como é que o, é o senhor gastado, começou cara, a mexer é com, com, com, com essas marcas? Cadê a faca? Cadê a faca. Tá aí? Cadê a faca de presente? Ah! É. É... É. Ô Sô Zé. Eu gosto de ser que eles me gostam de dar faca é, aqui pra, pra gente. É, agora hoje, hoje, hoje já estou é, é facada. É, dá em facada? É. Dá nada, você não anda dando nada. Não dá, não. É, já, já passou. Tá, tá querendo chover, eu vou, eu, vou, eu vou liberar o senhor. O senhor casou aonde? Casei em Ponta, Porã. A esposa do senhor é brasileira? É Era brasileiro. daqui, foi daqui é. da fazenda, aqui para lá. Aí chegou lá, conheceu o senhor e... Não, conheci daqui, nós já fui namorando daqui. Você já foi namorando. Sim. É. Aí lá eu... Nós veio pra cá... Voltei outra vez, fui tocar um café de ameia lá. vendo não monte tá desse tamanho assim, com as rodas desse tamanho aí. Assim. Dia 10 de julho, a gelada quebrou tudo, não deixou o chão limpo. No né? Paraguai. No paragu... assim, ó, assim. Meti o pé assim naqueles coisas, saia aqueles granitos. Cavaco de, de, de gelo? É, parecia um granito assim. É. Né? Perdeu tudo. É isso, é isso. Como que é o telefone do senhor aqui? Se alguém quiser comprar manilha aqui, já. Aquilo lá, é. você enxerga daí? Eu enxergo, é. 999... 95 vezes, 7632. 7632. É. Eu se bestar, eu vou ter que fechar agora. Por quê? Eu não sei não, mas... Ontem tinha um rapazinho trabalhando aqui, ele trabalha mais de 20 anos comigo. Ontem sou alegrinho aqui, conversando e tal. Até o inteiro conversando, ele falou: amanhã vem, faz mais quatro, faz o retoque, der tempo faz mal a tampinha. Chegou de noite lá, deu um problema nele. Ele estava com encaiamento, fazia seis dias que não ia no banheiro. Deu um problema é. nele lá, levaram ele para internar, quase morto já. É. Chegou lá, estava 20 a pressão dele. Aí tubaram ele, pôs no CTI. Até agora, não sei de notícia ainda, o rapaz não soube ainda. Eu achei que vai morrer. Sr. José Duarte? Ele that's... não trata. Um, um é. o de médico. E que idade que tem? 60. 60. E eu tô com 77. Tô 77. 78. O senhor tá bem? Ô, ô, seu Zé, obrigado. O 70? senhor fica tomando só 70. 70? 70? É. o é, em Eu foi em cima. Ó, okay. oh, um abraço pro senhor. Foi eu bom. Eu vou, eu vou. Eu vou. Assim. Ah, mas não tem. É, Aí. Eu um que você tá com é. Eu, tá tenho, cheio de eu tenho. De, de, de, de, de, aqui de não. Faca aí. É. <risos> o senhor não está é, pescando mais? É? Tá? Você senhor está pescando? Tá, é isso. Nós já foi.. Depois de que abriu a pedra, já foi quatro vezes. Isso aqui nem negócio dia 12, que é a última, né? Aonde o senhor vai? É no samurá, não tem rancho é? lá. Eu sou sócio é. lá. Rancho lá é bom, tem 11 aqui de ter. Puxa. 800 metros de barranco, assim ó, mais que é daqui, né? É. uns três aqui lá, assim, ou mais. Aí vai 40. lá e. e na pé, só uns 50 metros. É, ó, oh, tá Mas chovendo. Tem, tem duas, oh. dois banheiros, duas suítes. Bom, velho. Cozinhou na grande, cheinha de panela, friso, geladeira, pia, fogão. Lá de fora, varanda de 12 metros de tamanho. Embaixo, mais outro ranchinho, até degrau para descer. Você vira o carro nessa estancinha assim da beira do rio Bom, agora, é. os outros largam o carro daqui naquele azul lá assim ó lá em cima num peral lá assim tem que descer no meio de um mato e o sol no peito não é cheio é. de árvore assim ó mas é o seis que plantaram também não esses já tá lá já vai conservando agora eu vou levar sete mudas de sarvinha que a sarvinha não cai a folha boa esse de lá cai a folha já fiz até uma cavadeira molhei ela cavadeira não tá? De... Ah. Como é que chama? Lavanca. Lavanca. Desse tamanho, assim, eu pôr a luva. Vou furar o buraco, fazer o buraco mais ou menos dessa largura assim. De enterrar ela mesmo um tanto assim pra baixo. E, e furar uns buracos assim de lado pra ela enterrar a raiz que ela vai achar a umidade. É. Hein? Porque o chão é duro demais lá. Porque tem raiz demais da conta. Ah, Ai, tô, querido, tudo quanto tem Então eu vou fazer isso e depois eu, eu levo um. que ela pegar, eu levo um saquinho de esterco, tem um amigo lá. Passei, põe amizade com ele, mandiocão lá desse tamanho assim. Passei lá, me deu um pé de mandioca. desse É eu... ah, a de a tá. três. Ele só. veio pra Bia do rio. A falei, na volta te dá uns peixes. Você ia dar seis peixes pra ele? Eu falei, não, não dá só dois. Eu, minha mulher não come só eu. É. Ah, então, fazer o quê, né? Fiz é pra minha é. boa vontade, né? É, é claro. Então, o dia que você voltar, se quiser mais mandioca, vai estar tá na cara que eu não arribo. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Eu tô é. sarrando. Duas ramas desse tamanho assim, piquei ela, prantei ali embaixo. Agora se eu entregar, fica isolado. Eu, e, t... ó, eu vou zelar ali, ó. vou trazer umas ramas para plantar tá ali. Aqui é, o, é um pedaço do senhor, né ou não? Não, meu é só a casa. Só a casa. Aqui é lugar Não dá dinheiro isso aí. Ainda tem uns um que ajudam demais eles, tem que estar tá, tá, atendendo com... Do... Du, duas crianças, a mulher não vai nada de serviço, ruim demais, uma preguiça de ele E ele é bom demais, tudo qualquer coisa que eu preciso fazer, ele faz. Gente lá de São Paulo ontem, já foi na cidade, ver foi, na foi, volta você passa, ele leva o cartão, passa no travesti e pega um dinheiro lá pra mim. Aí não vai dar tempo não. Eu falei, não, esquece o cabelo não, eu peço pro Leandro pegar. Aí esse outro que faz tudo. É, é isso aí. Aí como é que a gente não vai ajudar ele, né? Tem que ajudar. É fio, né? Não é fi. de passar. Você está molhando. Ó, né? oh, um abraço para o senhor. senhor. Tudo de bom. Deus abençoe. Você também. Amém.